Desde a Antiguidade, existem histórias sobre o bem e o mal, mostrando heróis com habilidades além da compreensão humana, como a história de Aquiles ou Hércules, que conseguem derrotar os seus inimigos e salvar o dia. Com os quadrinhos, a história também não é diferente, pois sempre as histórias se baseiam em um herói acabar sempre derrotando o vilão. Entretanto... Algo mais divertido ainda é quando dois heróis se enfrentam para descobrir quem é o mais forte. Dentre várias rivalidades dos quadrinhos, o herói de hoje decidiu destacar para você todas as vezes em que a poderosa Capitã Marvel lutou contra a heroína mutante Vampira. O primeiro encontro entre as duas personagens foi logo depois da primeira aparição da Vampira. Na história contada em The Avengers Annual número 10 a Vampira surge como uma poderosa inimiga que consegue sozinho incapacitar os Vingadores Capitão América, o poderoso Wonder Man e também o Thor, utilizando para fazer isso apenas de um único Thor. Mas a luta entre as duas personagens, a Capitã Marvel e a Vampira, só aconteceria na revista Marvel Super Heroes número 11 um pouco tempo depois. Nessa ocasião, Carol Danvers, na época como a heroína Miss Marvel, estava tentando derrotar vários vilões da Irmandade dos Mutantes, como por exemplo, o poderoso Avalanche. Dessa forma, a vampira apareceu para derrotá-la e logo, as duas personagens entraram em um intenso e árduo combate, que se estenderia pelos ares da cidade até chegarem em uma ponte. Felizmente, esse combate chegaria ao fim, quando a vampira conseguisse usar os seus poderes na Miss Marvel e conseguisse absorver todos os seus poderes, e ainda, de quebra, algumas de suas lembranças, fazendo com que ela entrasse em um estado de coma. Tempos mais tarde, Carol se recuperou e passou a atuar ao lado dos X-Men, mas isso não durou muito tempo, pois logo, os seus poderes seriam amplificados pela raça alienígena ninhada, transformando a Miss Marvel na super-heroína poderosa binária, conforme mostrado em Uncanny um X-Men número 164. Mas... Após absorver partes das memórias de Carol, o coração da vampira se encheu de culpa pelo mal que havia feito e, assim, ela decidiu abandonar a Irmandade dos Mutantes para ir até a escola Charles Xavier para jovens superdotados. Contando a sua história, o Professor X decide dar uma chance àquela personagem e, assim, conseguir regenerá-la para que ela pudesse agora utilizar os seus dons para o bem e se tornasse uma heroína. É importante falar que o Professor X foi a primeira pessoa que acreditou na Vampira, porque todos os outros X-Men foram contra ter uma criminosa em sua equipe. Uma das personagens que foi contra foi Carol Danvers, a binária, que com seu vasto poder, quase que limitado, atacou com extrema brutalidade a Vampira, com um soco tão poderoso que ela acabou saindo da órbita da Terra. Sobrevivendo ao ataque, a Vampira revelou que tinha parte dos poderes de Carol, e assim ela decidiu se preparar para também fazer o seu movimento, e prestes a dar o seu soco, ela seria mais uma vez arremessada para longe, com outro soco da poderosa binária. Vendo que a vampira não tinha a menor chance e poderia até mesmo ser morta, o Professor X encerrou a luta, dizendo que acreditava no arrependimento da antiga vilã, e que estava disposto a ajudá-la a se tornar melhor. Furiosa, Carol disse que não estava disposta a perdoá-la, principalmente por ter quase morrido em seu primeiro confronto contra a personagem. E assim, como os X-Men iriam aceitá-la, Carol Danvers decidiu deixar de ser uma membro em definitiva da equipe. Mas essa não seria a última vez que as duas personagens se enfrentariam. Quando a vampira absorveu parte dos poderes da Miss Marvel, ela também absorveu as suas memórias. E, eventualmente, elas seriam manifestadas quando a mutante vampira emergisse do portal místico conhecido como Cerco de Perigo e fosse materializada com as suas duas consciências em corpos diferentes. Assim, uma de suas formas era a vampira, e a outra forma era a Miss Marvel. Uma intensa e árdua batalha entre a vampira e as memórias sombrias de Carol Danvers manifestadas aconteceu em toda a Terra Selvagem, que terminou com a vampira conseguindo finalmente vencê-la, quando o Magneto apareceu e matou aquela versão sombria, conforme mostrado na revista e X-Men número 269. Por fim, após muitos anos, a chama da rivalidade entre as duas heroínas se reacenderia novamente durante a série Vingadores vs X-Men. Buscando deter a vampira, a Miss Marvel entrou em uma intensa luta contra a personagem. Entretanto, a vampira estava muito mais poderosa e agora... Aquela luta seria um verdadeiro combate entre gigantes. Tentando absorver mais uma vez os poderes de Carol Danvers para deixá-la incapacitada, a vampira veria toda a fúria da poderosa Vingadora, que atacaria com extrema força a antiga vilã. Se recuperando, as duas começaram uma intensa luta pelos ares da cidade, com Carol conseguindo imobilizar a vampira, utilizando sua velocidade para jogá-la como um míssel ao solo, criando uma imensa cratera e deixando-a seriamente ferida. Mas rapidamente, a mutante se recuperou e atacou com força a Vingadora, usando em seguida seus poderes de manipulação de gelo para conseguir aprisioná-la dentro daquela cratera. A Miss Marvel até tentou escapar, mas logo foi vencida pelo cansaço e, enfim, derrotada. Por fim, a heroína e mutante magia apareceu e teletransportou a Capitã Marvel direto para o fundo das montanhas Vrkoyansk, na Rússia, para conseguir impedir o seu retorno e dar uma chance para que os X-Men pudessem derrotar os Vingadores. Mas com o fim da série Vingadores vs. X-Men, as heroínas ainda se enfrentariam novamente na história contada em Capitã Marvel número 4, de 2019. Nessa história, a vampira foi controlada mentalmente pelo vilão homem nuclear, para se transformar em uma poderosa arma de guerra. nada a descobrir qual das duas personagens era mais poderosa, o sádico vilão coloca Capitão Marvel e a Vampira para batalhar em uma intensa e árdua luta até a morte. Atacando Danvers com força total, a Vampira implora para que ela mate, pois ela não queria mais fazer mal à nossa vingadora. Assim, Danvers tem um plano. Ela não poderia matar a Vampira, mas a mutante poderia absorver os seus poderes e deixá-la em estado catatônico. Assim, ela pede para que a vampira faça isso, para que pudesse derrotar, enfim, o homem nuclear. A nossa heroína hesita, mas logo, acaba aceitando e absorve novamente todos os poderes e memórias de sua antiga inimiga e, agora, grande aliada. Dessa forma, a consciência da Capitã Marvel se manifesta no corpo da vampira, e agora, com todo o seu poder, ela consegue se libertar do controle mental e ataca com força total o Homem Nuclear. Bem, jovens heróis, esse foi o nosso vídeo de hoje, contando sobre uma das maiores rivalidades de todos os tempos e esquadrinhos. Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais vídeos, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Esse era Plush. Eu já fiz um vídeo de origem da Miss Marvel e também fiz um vídeo de origem da Vampira e você pode acessá-los clicando nos dois vídeos que estão aparecendo agora na sua tela.